Será que os vibradores alargam a vagina? Roda a vinheta, bebê! Olá, tudo bem? Eu sou Nani Maravilha, educadora sexual. E hoje eu vim falar para vocês uma dúvida que muita gente tem. Se os vibradores, eles alargam a vagina, será? Claro que não, né? Porque a parede vaginal, ela é elástica, certo? E os vibradores, eles não conseguem deixar ela larga, alargada, larga? Não, não consegue alargá-la, não. Então o que acontece? não é usado na técnica de pomparismo? Então ele ajuda o que? A fortalecer, a você sentir pontos diferentes de prazer. Então os vibradores eles são excelentes, a cada um no seu formato. Esse daqui próprio para a prática do pomparismo, esses é para dar maior prazer para a mulher, né, que tem, ó, tanto ele vai entrar no canal da vagina, quanto ele vai também, a fazer... A parte de movimento no clitóris. Então, ó quanto prazer que a mulher é estimulada. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui pra vocês. Ó, esse daqui eu não consigo se dá pra ver a vibração, mas ó o barulhinho dele, ó. Então, ele consegue vibrar muito bem. E olha a diferença. Esse aqui é a pilha e esse daqui é ligado no cabo USB. Olha que maravilha. Um material super gostoso. Então, meninas, se vocês nunca tiveram, tenham, porque vocês vão... Adorar a sensação, tenho certeza. Acesse lá meu site que tem um vibrador, né, do puncuarismo e este daqui tão bem. Então acessa www.nanimaravilha.com.br. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe com suas amigas e não esqueça de se inscrever no canal. Um super beijo e até mais, meninos. Vocês sabem da técnica de saber quanto vocês estão fortalecidas no pomparismo através do vibrador? É simples, coloque uma fita médica na sua frente, coloque o vibrador no seu canal vaginal e expulse. Cada vez você vai conseguir expulsar ele mais longe, ou seja, você vai estar mais fortalecida. É um teste que você pode estar fazendo se você já pratica a arte milenar do pomparismo.